Aqui no IF Sud Minas, nós temos a oportunidade de ter o nosso diploma de engenheiro civil reconhecido na Europa pelo programa de dupla diplomação. Além do bacharel em Engenharia Civil pelo IFSU de Minas, nós temos a oportunidade de ir para Portugal e lá, em um prazo de um ano e meio, é, obter o nosso título de mestre em construção civil no Instituto Politécnico da Guarda. Esse programa é muito importante porque a gente consegue obter é, conhecimento da cultura europeia, podendo trazer para o Brasil como aprendizado na nossa vida pessoal e profissional e também tendo o diploma reconhecido internacionalmente, nós podemos ter a oportunidade de. É, ter um diferencial para poder trabalhar aqui no Brasil ou até conseguir um emprego na Europa.